O nome é vou te falar sobre, 4 exercícios para ajudar a acabar com a ejaculação precoce, então, se você sofre com esse problema, e precisa de ajuda, assista a esse vídeo até o final, já deixa um like maroto, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Também não se esqueça de clicar no link que está na descrição desse vídeo, tá bem? A ejaculação precoce é considerada o problema sexual mais recorrente, de... recorrente dentre os homens que estão na faixa etária abaixo dos 40 anos de idade. Embora seja importante compreender as causas físicas e emocionais da ejaculação precoce, a fim de tratar melhor o transtorno, pode-se atrasar o processo de ejaculação por meio da prática de certos exercícios. Há boas técnicas para fazer isso. Você gostaria de conhecê-las? Confira esses quatro exercícios que vão lhe ajudar a acabar com a ejaculação precoce. Primeiro exercício, contrair a musculatura pélvica. Os músculos envolvidos na liberação do sêmen são as fibras pélvicas ou pubococígeas. Então, se o homem desenvolve esta musculatura, deixando-a mais forte, poderá controlar melhor seu tempo de ejaculação. Contraí a musculatura da região por alguns poucos segundos e solte-os em seguida. Repita o exercício por 20 ou 30 vezes, fazendo três vezes ao dia. Já com um mês de treino, você pode adicionar mais das contrações mais extensas, de 5 segundos, soltando lentamente a musculatura e deixando um espaço de 3 a 5 segundos para a seguinte. Você vai perceber sua performance melhorar em poucos meses. Faça a técnica do start-stop. Você pode começar a se masturbar sozinho, chegando perto do instante do orgasmo. Quando perceber que o orgasmo está próximo, pare com a movimentação. Relaxe um pouco, e depois reinicie o processo. Passando-se alguns meses realizando esse treinamento, a rotina pode até ser incluída como uma brincadeira na hora do prazer a dois. Quando você sentir que tem dominado a técnica, os dois poderão se envolver em uma atividade sexual mais prazerosa e duradoura. Tente o método esquize ou técnica do aperto. Tal método requer que alguém do casal aperte a base do pênis, do mesmo modo que a técnica de start-stop seria usada, quando se está próximo do orgasmo. A ideia é reduzir a ereção com a ajuda de compressões. Pratique uma respiração profunda. Exercícios respiratórios são importantes para manter um bom relaxamento na hora do sexo e ali trazer maior capacidade para lidar com tensões do momento. Fazer uma inspiração mais prolongada lhe ajudará a controlar a excitação que pode levar à ejaculação precoce, ao passo que respirações curtas aceleram os batimentos cardíacos e podem desencadear o orgasmo mais cedo do que esperado na relação sexual. Tente praticar uma respiração mais espaçada. Inspire profundamente, segure o ar por cerca de 3 segundos e, em seguida, expire durante 5 segundos. Se você conseguir fazer isso por cerca de 5 minutos, sem quebrar o ritmo, será capaz de usar a técnica no quarto. Além disso, com foco na respiração um do outro, e como ela sobe e desce, pode-se construir uma relação mais íntima. Se o homem treinar bastante, vai se tornar capaz de retardar sua ejaculação, sem que ocorra a perda de prazer ou declínio do momento do clímax com sua parceira. Você consegue controlar bem o tempo de sua ejaculação? Comente com suas opiniões e tire suas dúvidas a respeito do assunto. Assim como na técnica anterior, é conveniente que a pessoa que tem ejaculação precoce comece a fazê-lo por conta própria em primeiro lugar, dominá-lo em seguida, convidar a parceira para praticar a técnica em conjunto. Espero que as dicas sejam úteis para você. Se você quer conhecer o um método caseiro, estranho, mas que destrói a ejaculação precoce em poucos dias, clique no primeiro link da descrição para saber mais. Grande abraço e até